Oi, Maria Aparecida vai contar sua experiência no Norte de Minas, região de Seca. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Olá, eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. O vídeo de hoje eu tenho como muito especial por conta do retorno que recebi da Maria Aparecida, moradora na cidade de Cônego Marinho no norte de Minas Gerais, perto de Januária, uma região de, de dificuldade hídrica, de, de seca. E a preocupação dela, ela gosta muito de, de plantas, e a preocupação dela nessa época agora, tudo seco. Né? E, e as plantas dela, como é, que ela, como é que ela faz? E aí foi pesquisar na internet para tentar encontrar soluções. E se deparou com esse canal, né? olha que legal. E aí, a partir do que foi vendo, do tratamento de águas cinzas aqui no canal, Ciência Terra Nova, ela reproduziu esse conhecimento no terreno dela, foi juntando a grana, fez uma coisa primeiro, fez outra coisa depois, foi fazendo as coisas e agora mandou uns vídeos contando dessa experiência toda e os resultados que ela teve. Então, sem mais delongas, Maria Aparecida. É, o meu nome é Maria Aparecida, eu moro, sou do município de Cônigo Marinho, moro na zona rural, num lugar denominado Sapé. Aqui a gente enfrenta muita dificuldade, falta de água e eu ainda estou morando nesse lugar porque eu ganhei esta caixa de um órgão com nome Caritas, que veio e trouxe essa caixa aqui para a gente e dela que a gente pega água para beber. Ela é conhecida de primeira água. Para nós receber essa água, a gente fez um curso, né? a gente poder aprender a lidar como a gente trabalhar com essa água, como fazer, como coletar. E a gente gostou, é, a água caiu com abundância lá e, e boa. Depois da limpar, a gente limpa, direitinho, clora. É, eles ensinam a gente como a gente fazer com a água. Então, é, eu resolvi comprar essa aqui de 10 mil litros. E aí quando lá que tá derramando muita água, né? A gente coleta muita água lá, então tava derramando. Para não derramar nada, eu comprei essa caixa aqui de 10 mil litros. Quando lá enche, aí a gente bombeia de lar para essa caixa aqui, também que é água potável, água para beber. Eu eu sou uma pessoa muito apaixonada por plantas. Eu gosto demais. É, e aí que veio. A minha preocupação de como fazer com minhas plantas na época da seca, porque ultimamente aqui no norte de Minas nós estamos sofrendo por grandes secas. A falta de água aqui é terrível. A gente está recebendo aqui água de, de, de pipa, o prefeito que manda. Duas vezes, né, é, de dois em dois dias, a gente recebe um pouco de água. Então, é, a, a minha preocupação com as plantas me levou a estudos né, que eu acabei... Me deparando com um canal chamado Ciência Terra Nova, professor Evandro Sanguineto, e comecei a pesquisar e gostei e comecei meus trabalhos para limpar a água de pia, de chuveiro e de máquina de lavar. O canal é a primeira providência foi começar a economizar para poder estar tá comprando material para montar o projeto, né? Então aqui foi a primeira é, alternativa a ser, a ser tomada é comprar a caixa de gordura e meu esposo é, me ajudou muito nesse projeto, ele aqui é assentou aqui a caixa de gordura. E começamos a construção do primeiro filtro biológico. Aqui é, eu tive que arrumar um pedreiro né, para me auxiliar. Eu já tinha feito as economias, todo mês eu economizando para poder comprar. Né? É, o cimento, porque a situação aqui é muito difícil. A gente enfrenta não só crise de água, como crise financeira também. E fiz, assim, é, esse filtro. Só que ele tava dando problema, porque ele ficou baixo. Aí ele tava dando vazamento por cima. Aí eu fui obrigada a fazer essa caixa aqui. E era uma caixa 7. A gente chama ela aqui de caixa 7. Então, na hora que a água desce, que ela desce com muita pressão, ela vem para essa caixa 7. E aqui ela vai distribuindo mais devagar para esse filtro aqui. Está funcionando tudo bem. Como vocês podem ver, as plantas estão lindas e maravilhosas e a água também está saindo lá, linda e maravilhosa. Como vocês podem observar, a paisagem aqui, ó, tudo certo. Não tem nada. A única.. aqui tá, a única verde que a gente vê aqui é os filtros, né? E as plantinhas que a gente já está é, começando a molhar com a água que eu estou pegando lá, da, que está descendo e eu estou conseguindo captar ela lá embaixo. Num, outro, num reservatório lá. É, foi difícil a adaptação das plantas. É, eu fui colocando, umas plantas não dava certo, outras davam. Aí eu fui lá onde nós tínhamos um riacho aqui. Infelizmente, acabou, né? secou devido às secas, E achei ainda algumas raízes e trus. E plantei aqui. E parece que ele está desenvolvendo bem. Como aqui já é o segundo filtro, eu estou arriscando aqui já com plantas de chá. E está dando certo. Aqui já temos aqui o elevante, né? Que... É bom para gripe, dançagem, é hortelã é, e várias outras coisas, né? Porque essa água aqui ela já está chegando mais limpa, porque ela já passa lá no primeiro filtro. E esse aqui já é o meu segundo filtro biológico. Esse aqui está é, sendo o meu terceiro filtro. Esse aqui era uma caixa que eu tinha aí, né? Aí eu aproveitei a caixa, porque já não estava usando ela mais para nada. E fiz também daqui um, mais um filtro pra mim plantar mais coisa aí já plantei já coisas de tempero aqui ó para temperar a comida e coisinhas de chá também capim, capi santo. já tem muda de rosa pegando aqui tem a taioba aqui né que tá difícil para mim achar a muda mas já achei essa mudinha aqui que eu ganhei de um colega de um filho meu é parece que chama Din que me deu essa, essa muda de taioba eu coloquei aqui no, no filtro tá uma gracinha, tá ficando bonitinha aqui e eu quero explicar para vocês que esses filtros é, o professor Evandro ensinou a gente fazer o seguinte a água ela entra por baixo né, passando por uma camada de pedra, todos os filtros é assim passa por uma camada de pedra brita, areia né, e depois que eu coloco esse adubo aqui por cima e ela, ela entra por baixo e é forçada a passar por todas essas camadas e aí ela sai ali no cano aqui de saída aqui, que está aqui do lado então, é por isso que ela, ela vai limpando, porque todos eles assim eles passam pela camada de pedra e ela é forçada a passar por a camada de brita e areia e vem e, e desce. Esse é o nosso quarto filtro biológico. Eu já até colhi coentro daqui, né? Estou arriscando, plantei melancia ali também, ó. tá, está florando a minha melancia. E eu coloquei esse, esse filtro aqui para a entrada por cima e ele fica pingando aqui constantemente a água, né? Então a entrada desse aqui é por cima. Por quê? Porque eu tenho que estar tá observando como é que tá, como é que está o fluxo de água, desses afluentes, se está dando tudo certo, se está é, funcionando. E graças a Deus eu estou gostando da ideia. Gostando mais porque eu trabalho fora e as plantas ficam todas em verdinha, não precisa para preocupar por olhar. Aqui nós chegamos já no reservatório. Aqui é onde está armazenando toda a água que desce lá dos filtros biológicos. Né? É... Como vocês podem ver, é, o meu, meu terreno aqui né? Ele tem uma caída boa e eu estou aproveitando essa caída para poder estar tá montando os, os filtros. É, ele está longe, mas eu pretendo encher aqui de mais filtro para mim estar tá plantando mais alguma coisa, eu vou aproveitar essa água, eu vou, eu vou tentar mudar, fazer alguma coisa para plantar, porque a situação nossa aqui no Norte de Minas é muito difícil. A problemática da água, a dificuldade é, como vocês podem ver, é, não tem, nós não temos água aqui. Né? Aqui é tudo seco. E eu queria também, é, quem sabe, a gente está achando assim, um estudo né, mais aprofundado. Se eu achasse, eu ficaria contente se eu conseguisse um curso. Porque eu já sou graduada em pedagogia, né? eu gostaria de achar um curso assim, é, nessa, nessa, nessa situação, nesse sentido de como mexer, de como trabalhar, como lidar com essa seca, com essa terra, né, é, é, essa terra pobre. Eu estou tentando jogar umas folhas, mexer, plantar, mas está me faltando ainda é, saber como lidar, o que fazer. Se tiver algum curso aí mais barato para estar tá mexendo aqui, eu vou gostar e vou ficar muito alegre por poder estar tá trabalhando aqui nesse sertão do Norte de Minas Gerais. E a satisfação minha está aqui, ó porque eu estou conseguindo aqui é, recolher de novo a mesma água que veio lá da pia eu estou conseguindo pegar ela aqui de volta então quando eu lavo a louça lá quando eu lavo a louça lá eu eu fico contente porque eu sei que eu vou vim pegar, ela está vindo embora mas eu vou buscar ela aqui de volta, né? isso é que é minha satisfação então isso é, é eu quero agradecer o canal Ciência Terra Nova, professor Evandro Mesquita, Evandro Sanguinetta, né? Evandro Mesquita é um outro professor. Evandro Sangueto, né? Que é o canal do YouTube, né? Que eu achei essas essas coisas. Por que, que eu escolhi Ciência Terra Nova? Porque eu achei eu achei estudo, achei tecnologias e achei comprovação de estudos também. E eu eu senti que o canal não era fake news, que era verdadeiro e é por isso que eu escolhi esse canal. Então eu estou muito gratificada, muito obrigada, Deus abençoe todos e estou contente aqui com o meu projeto. Então, a Maria Aparecida, muito agradecido pelo retorno, agradecido a vocês que vêm acompanhando o vídeo, tiverem estiverem curtindo, não esquece, compartilha com o pessoal. E se acaso você aí tem utilizado os conhecimentos divulgados aqui no vídeo para desenvolver algum trabalho, por menor que, que seja ou por menos que você é, considere que seja relevante, para outras pessoas pode ser muito relevante. Então, se tiver afins, faz um videozinho, manda para gente. E se eu puder, incorporo no canal e repasso para o pessoal. Combinado? Faz o seu vídeo, entra em contato, vamos trocar uma ideia e vamos divulgar junto essas coisas. Soluções diferentes para lugares diferentes. É isso mesmo, é assim que acontece. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.